Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a importância do descanso da rinácea da aplicação dela nas sobrancelhas. O tempo ideal é de 20 a 30 minutos. Só que lembrando que, quanto mais o, o pó for branco, mais ela terá um descanso maior. Tipo, não tem um padrão, mas em média de 20 a 30, mas vai do seu olhômetro também durante a preparação da rena. Aí esse inter... nesse intervalo do tempo de descanso, você pode fazer na equilação das sobrancelhas, fazendo algum protocolo que você vai ter no seu atendimento. Eu sou Ieda, designer oficial da maquiagem, e essa foi a nossa dica de hoje.